Apresentamos a Conveniência Luca. Estamos aqui para melhor atendê-los. Prestigie-nos com sua presença, lembrando de nosso Rap Hour durante a tarde.